Ele pulou a porteira. Ele pulou braça. Ele pulou a porteira. Botou fogo no Tô Numa brincadeira. Somente pra visitar Eu vou na sede catapoupa Deixo o é que morava lá Eu põe na sede catapoupa que é morava lá Eu já fiz o meu pedido Cada a Vai me ajudar Vai encontrar o meu caminho to be Vamos What is it? Yeah, yeah. Lá, doi,